E aí, tudo bem? A sua segunda-feira chegou, mas a sua Black ainda não acabou, tá certo? Hoje a gente tem Cyber Monday. É isso mesmo, tá os marketplaces enfiam grana na segunda-feira. É isso, o brasileiro vai alongando, né, a ação. O brasileiro não consegue se conformar só com a sexta, ele quer o domingo, ele quer o sábado, ele quer a segunda. E como que foi tua Black? Coloca aqui para mim. Se você fez comigo o planejamento junto, acompanhando os vídeos, como que foi? Deu certo? O que, que deu de errado? Me manda aí, por favor, eu quero ir melhorando isso cada vez mais. tá Sobrou um pouquinho de estoque? Se liga, ainda tem Natal, é produto que sai no Natal? Então vai sair, fica tranquilo, vamos embora. Vamos continuar as ações, continua com a tua landing de ofertas, continua investindo grana no Facebook. Se o caso segura uma semana aí e volta. Tá? Não, Ale, pô, cara, tem um monte de problema pra resolver. Se liga quarta-feira aí que vai sair um vídeo falando de como agir com os seus problemas. Como que eu ajo quando eu tenho problemas relativos à minha Black Friday. Tá certo? Como que eu vou agir com os problemas? Porque todo mundo tem problema. Se você tá com furo de estoque é porque você vendeu mais do que você imaginava. Ou você planejou muito mal. Mas eu acredito que você tenha vendido mais, você tenha feito um planejamento legal e você tenha vendido mais. Como que você vai agir? Tá? E lembra, hoje ainda sai pedido, hoje é Cyber Monday, ainda tem venda. Então se liga, se liga no seu negócio, senta, cabeça fria, pensa racionalmente e aproveita. Você já aproveitou essa Black Friday, você já planejou essa Black Friday e agora a gente está na Cyber Monday ainda para fazer a diferença. Tá certo? Então se liga aí que quarta-feira sai um novo vídeo, o último vídeo sobre o Black Friday. Acabamos esse mês, passamos e vencemos, espero que tenha sido um sucesso pra você. Dá o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, se inscreve no Whats, se inscreve no, no, na lista de e-mail, se inscreve no Instagram e acompanhe tudo que a gente posta, beleza? Fica ligado. Valeu, um abraço!